Gente, eu tive o privilégio, anos atrás, de conhecer o Todd White, está à frente do Ministério Lifestyle Christianity. É, ele serve também no Cefã, o Christ for All Nations, a sigla para o Ministério, fundado pelo Ryan Bonk, que já está é, é, é, na glória. E eu tive a oportunidade de estar com ele em diversos eventos e conferências, né, de trazê-lo ao Brasil para ministrar em outras cidades e também na nossa igreja em Curitiba. E Todd é um cara fantástico. Em primeiro lugar... É, nesse livro, que é a biografia dele, A Vida é Curta, deixa um legado, a história de Todd White, ele fala da conversão, da vida ante de Deus, da transformação, só o testemunho né, de conversão é, é, é, já é impactante, mas a maneira como ele foi entendendo as verdades da palavra de Deus, o homem de Deus que ele se tornou, é uma das pessoas que eu até hoje vi se mover mais intensamente nos dons e com a maior simplicidade possível. Ele é um cara que diz, eu vejo milagre todo dia, o pouco de tempo que eu estive com ele, eu vejo o tempo todo isso acontecer na recepção do hotel que encontrei ele em Belo Horizonte, eu vi Deus usando a vida dele a pessoa que o levou no aeroporto no outro dia, né, me testemunhou a mesma coisa, que ele deu uma palavra de conhecimento para a mulher do check-in lá na companhia aérea ela aceitou Jesus quando chegou em Curitiba, ministrar na nossa igreja não estava, né, ganhou o pessoal da, da, da academia onde foi treinar para Jesus, porque ministrou cura, ele é uma pessoa assim, que vive o sobrenatural, não só de forma intensa mas de forma simples, e no livro ele tenta mostrar que o que funcionou na vida dele funciona na nossa. Né? Eu, particularmente, o admiro como pessoa, como ministro, como homem de Deus, e fico feliz em anunciar que o Avali fez essa parceria para promover essa história que, com certeza, vai abençoar a sua vida. A minha vida, desde a adolescência, foi inspirada na minha busca a Deus, a busca pelo sobrenatural, por causa de quem já tinha mergulhado mais fundo no Rio de Deus. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar também.